Eu estou em casa com meu pai e todos os dias eu estudo uma obra, um movimento, um trecho que eu sinto dificuldade, sempre para melhorar e aprimorar. Peço também ajuda para os meus colegas da Orquestra Sinfônica, peço ajuda para a minha professora, Ângela uh, E o meu pai me incentiva muito, ele adora me ver estudar, cada dia ele fala... Isso Elisa e continua assim, tá cada dia melhorando. <música> Eu sou trombonista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria desde 2018 E também sou estudante da UFSM Eu estou em quarentena, fazendo minha parte como cidadão para que o vírus não se espalhe Enquanto isso, eu não estou deixando de estudar as peças e as obras que serão apresentadas né, na próxima temporada da orquestra Vou tocar um trechinho agora da Carmen Suite número 1, de Jorge Bizet o prelúdio para o ato quatro aragonese. <SILENCIO> O trecho que eu acabei de tocar para vocês é da peça Meditation, para trombone baixo, do compositor Hidas Fritz. Eu sou natural de Pora do Oeste e desde 2015 eu sou aluno da UFSM e trombonista baixo da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Para finalizar, eu gostaria de pedir para que todo mundo se cuide, fique em casa e se precisarem sair, usem máscara.